a vida dele inteira registrando a história de se muita coisa que o um professor Pô Alves Parada publicou no livro dele foi escrita por seu Osmar ele só dizia dizia o meu amigo Osmar Sadenberg. né e aí ele falava o seu Osmar falava por ele né? e ele também foi um grande e guardião da memória, principalmente da região serrana, dos distritos, né? daquela região lá. E o seu Osmar foi... E eu não, E eu não sabia disso. Né? Eu fui criada em Cricédeo, vendo o seu Osmar, amiga do filho dele, do Bra... Álvaro Brasílio, amiga da, da Marinete, das filhas, e não sabia que seu Osmar né? era esse pesquisador, esse intelectual. Só fui descobrir isso quando eu comecei a estudar história, que eu descobri o seu Osmar. Atrás da minha linha, ela tinha guardado todo o acervo dele, inclusive ali nós temos um, um diário dele onde ele registra essa história do início da república e da, e da criação da prefeitura do município de Macaé e esse conflito político, me ajudou muito. aí eu agradeço em público a Leinha, inclusive essa, essa, essa, esse livro vai dedicado também quem faz o prefácio, o prefácio não, quem faz a, a, a epígrafe né, do livro é um texto do seu Osmar Sadeberg, né? 8